Oi gente, eu sou Paulo Sérgio Oliveira, professor de Constelação e Xamanismo e venho aqui neste vídeo falar para vocês especificamente algo novo, mas que já vem acontecendo há muito tempo, que é as novas, o tema é as novas constelações, o desenvolvimento da constelação, onde está a constelação familiar, onde está a constelação sistêmica, onde está a constelação xamânica nesse momento. Isso é muito importante. Instagram e percebi que algumas pessoas estão usando de frases dos textos de Bert Heinegger, e toda frase retirada do contexto vira pretexto e pode ser uma grande ferramenta de indução. Então vamos lá, a maioria das críticas que estão fazendo a um dos autores de constelação não é o único. Bert Heinegger nunca disse que ele inventou a constelação. Ele disse que a constelação caiu na cabeça dele, foi o tempo que ele falou. E ele foi cientificar, portanto não é uma pseudociência, na hipnoterapia ericksoniana com Erickson, no psicodrama com Moreno, na psicanálise com Freud, Gregory Bateson, pensamento sistêmico, Virginia Satir, a terapia familiar. Portanto, a constelação é uma percepção que foi retirada desses povos primitivos, sistêmicos, xamânicos, foi codificada nessas três ordens para trazer um resumo e foi cientificada e embasada na psicanálise e todas essas que eu falei. Então isso já mata o argumento dessas pessoas que não pesquisaram direito antes de falar o que estão falando. Pegaram por aí consteladores que também não souberam fundamentar essa ordem. E pegaram textos que foram escritos em 1965, 69, 1970. É claro que naquela época, que nós evoluímos muito faz 50 anos um autor podia dizer que a mulher deve seguir o homem. Um autor podia dizer naquela época que filho tem que respeitar pai e mãe. O contexto. Então, Bert não dizia que filho tem que se ajoelhar aos pés do pai e aos pés da mãe, como estão dizendo que. Não. Beth dizia que um filho deve reconhecer de onde ele veio. Esse pai pode ser um delinquente, uma pessoa perturbada, mas ainda é o pai dele. Essa mãe pode ser narcisista, mas ainda é a mãe. É só dar um lugar para a mãe. Não é perdoar a mãe mesmo, porque o pequeno não perdoou o maior. Não é amar forçadamente. Estão entendendo? Usaram frases isoladas para dizer que Beth vou fazer pegar uma carta que Bert Hellinger fez a Hitler, onde Bert não está fazendo apologia nenhuma ao nazismo, onde Bert não está amando Hitler, muito pelo contrário. Ele está dando um lugar a algo que foi excluído, para que os movimentos não voltem. A constelação é isso, olhar para aquilo que foi excluído, não é visto, porque isso pega você lá na frente. Se você tem um aborto, esse aborto não é visto, Fica um buraco negro na família e puxa o um fluxo de amor do relacionamento na família inteira. Esse aborto precisa ser visto, não amado, não lamentado, não perdoado. Estão entendendo? Dá um lugar. Tanto é que na constelação, no estudo da constelação, que repito, não pertence só a Bert Hallinger, existe Idris Lahore da Universidade de Samadeva, existem outros desenvolvedores de constelação, eu me considero um deles, que destrancharam, evoluíram com a obra. Nesses textos originais de Bert, repito, sob a ótica de 1960 1970, é óbvio que a gente vai encontrar discordâncias ali. Claro, com tudo que é atualizado. Então, chamar uma pessoa de nazista é fácil, chamar uma pessoa de machista é fácil, chamar uma pessoa pegando linhas e não entendendo toda a obra. Então, tudo aquilo que não é visto precisa ser trazido à tona. No caso, se alguém mata alguém do meu sistema, o assassino... Só para vocês entenderem, o assassino dessa pessoa que matou alguém no meu sistema, ele deve ser incluído. Incluído não é amado, incluído não é perdoado, incluído não é passar a mão na cabeça, mas nada disso. Inclusive existe a lei, não é perdoado, né? não, a lei existe para isso. Incluído é só para as pessoas olharem, virem que aquela pessoa é um ícone de algo que está sendo excluído. Portanto, cai por terra todas essas nuancesinhas que estão falando de Bettenham, estão sendo faladas por, por pessoas que não conhecem, por alguns psicólogos, maus psicólogos, que viram aí é, uma vingancinha com a constelação. A pessoa faz terapia de 12, 15 anos em terapia, já está contaminada essa relação, já não tem mais terapia aí, não tem mais psicoterapia. E óbvio, a pessoa vai a uma constelação, resolve algo de uma maneira abrupta, e lógico que esses... Psicólogos que são poucos, não são todos, graças a Deus, ficam chateados e usam dessas nuances. Ah, que as falas na constelação são induzidas. Você sabia, você que falou isso aí, que existem constelações sem fala, constelações mudas? Não tem indução, não tem como induzir um campo desse. Talvez você não tenha assistido a uma constelação de verdade, eu te convido a assistir uma minha, ou de algum aluno que eu formei. Então, muita polêmica criada em cima de argumentação frágil. Sem contexto, sem comprovação científica. Pseudo-fofoca, sem fundamentação científica. É muito importante eu vir pontuar aqui e conversar com os facilitadores de constelação e consteladores que é muito vasta a percepção sistêmica. Basta vocês perceberem como essas algumas pessoas estão falando da constelação, e são poucas, né? e também não consegue desenvolver isso, e outras só repetem como um papagaio sem fundamentar. É muito fácil vocês contra-argumentarem com a realidade sistêmica, com a percepção maior, isto é, todo o contexto. Eu deixo aqui esse vídeo de uma maneira muito clara e sincera. As novas constelações hoje não estão mais aquelas repetições de Bethlehem, aquela coisa do ajoelhar para o pai, ajoelhar para a mãe, isso está realmente obsoleto. Movimentos forçados a gente vê. A constelação hoje está em um não tem como induzir um movimento que a gente faz às vezes sem nem dar um nome. E eu peço a vocês que acompanhem esses movimentos, essa evolução. Toda obra que precisa ser fundamentada, ela é a carga. Foi assim com, com Freud. Fechada no quadradinho porque ele tinha acabado de fundamentar aquilo. Vê se hoje alguém aplica psicoterapia como Freud. Claro que não. Houve desenvolvimentos muitos aí. Eu sempre cito os transpessoais, Blinikov, Ken é Wilber. O próprio Jung, é, Moreno, que trouxe, tem muitos mais. A mesma coisa, ninguém mais faz constelação, se essa pessoa se desenvolveu, como Bert Heidegger. Esses que o fazem, acabam não fazendo boas constelações e acabam sobrando para as pessoas que desenvolveram. Só repetir. Primeiro que ninguém é Bert Heidegger. Tentam copiar o um modelo dele, né? ao invés de desenvolver a escola dele. Ninguém é Bert Heidegger. Somente no Brasil, né? ninguém é alemão, né? Eu vejo cópias. Eu vejo assim, tipo, contra o C, contra V. Deve falar falou isso, tem que fazer isso. É claro que essas pessoas não entenderam um texto sistêmico, onde é o campo que traz a maneira de constar. É nesse lugar que estamos. Que esse vídeo circule entre os consteladores, entre os, os psicólogos. Eu tenho muitos colegas, muitos alunos, psicólogos, esses que estão a isso mesmo. Que circule com as pessoas que não sabem o que estão falando. E por aí vai. Fica muito fácil. E eu convido a todos vocês aí, assistirem a esses novos movimentos, esses novos movimentos da nova constelação. É muito simples. Aquilo que é sentido, aquilo que faz sentido para mim e aquilo que traz resultados, pegue na minha página, na conta, quantos depoimentos de resultados, isso para mim é a realidade. Não essas pseudociências, essas pseudo críticas não fundamentadas. Nunca ninguém entra numa página minha para me criticar, porque a gente fundamenta. Se criticar e aguentar discutir, eu estou aberto. Eu estou aberto a discutir, né? na profundidade, estou aberto a ensinar, eu sou professor, estou aberto a aprender também, até para ver um ponto de vista diferente, que talvez eu não tenha visto. Mas o meu convite aqui é que a gente não tire textos fora do contexto. Estão fazendo isso. Estão dizendo que Yogananda, que foi um homem santo na Índia, né? leiam um a autobiografia do Yogi, que ele era racista. Estão dizendo que na obra de Gandhi, que Gandhi era racista. Quer dizer, são pessoas que talvez por excesso de tempo ocioso ficam procurando pretextos né? e não entendem o contexto. E tem pessoas que ainda acreditam nisso sem fundamentar. O mundo está passando por transformações mesmo. Eu penso que está tudo certo. Algumas pessoas vão para um caminho de cura e evolução e outras vão realmente se sabotar procurando problemas, procurando Aquilo que não leva para a vida, que não leva. E vocês vão ver, no final, quem é que está bem, quem é que não está. A autossabotagem faz, às vezes, as pessoas ficarem procurando piguinhas, problemas. Então, eu deixo esse vídeo aqui dessa maneira como tu, as pessoas que me conhecem, sabe, ah, nesse papo reto, direto, para a gente refletir. Eu não estou criticando ninguém. E se alguém for criticar, eu peço só que fundamentes, discuta em alto nível. Não escute videozinhos de pessoas que, não, que estão chateadas com um determinado tipo de segmento de terapia, de coisa. Somente isso. É comprovado que o reiki, cientificamente, traz mudanças orgânicas. É comprovado que o trânsito, o tambor, é científico. É comprovado que a hipnose funciona. É comprovado que a constelação. Todas essas nuances foram embasadas nas ciências já existentes. Pô, o tempo que Roberto Bert Heinemann esteve fundamentando isso com Freud, como eu já disse, etc, etc. O tempo que a escola de Samadeva foi fundamentar em cima de outros ensinamentos. E o melhor, vou repetir, resultado. Eu conheço pessoas que curaram muitas histórias da sua vida, inclusive doenças, etc, etc, etc. Com a constelação familiar, que é algo muito especial. Então, eu peço mais respeito sobre aquilo que precisa ser conhecido, quando você conhecer, eu tenho certeza que você vai respeitar mais. E agradeço aos milhões de pessoas que ainda colocam a constelação no seu devido lugar, né? porque eu estou falando de uma minoria e eu não quero cortar nada, eu não quero excluir nada, eu quero é convidar essas pessoas a abrirem a cabeça, uma ciência, sim, por uma... Evolução por uma percepção nova que realmente tira as pessoas do sofrimento. Não é só algo que é tocado, uma constelação, um apartamento para vender, um relacionamento. Não! Essa pessoa, ela muda completamente a sua percepção sobre tudo na vida. Independentemente do que ela trouxe, ela foi tocada em altas esferas do seu inconsciente, que é a parte maior. E isso é o que importa. A serviço de algo maior. Meu nome é Paulo Sánchez Oliveira. Assim Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta um o ao som do meu tambor, desperta o um mundo ao som do meu tambor.